O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, o ser humano. E a... A new world order a new world order a new world order a new world order new world order new world order você sabe do que estou falando a ah, matrix você deseja Saber o que é a Matrix. Pased. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano E armazena todas as informações sobre a pessoa A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos E já chegou ao Brasil Discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares o que...